Eu sou heterossexual e gosto muito de uma pinga. <risos> Parabéns! Não ouçam isso! Fala aí, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o que eu vendo esse vídeo. E hoje nós vamos continuar com a nossa série Paraná em Português! Exatamente! Só que hoje é uma versão especial. Se tem uma coisa que todo brasileiro... Vem aqui para o e acha estranho, são algumas palavras que nós temos aqui. Ah, não. Da mesma maneira que um panamenho chega no Brasil e tem algumas palavras também que ele. Hã? Que isso? Que são as famosas palavras sucias. Eu não vai fazer isso. Né? Claro que eu vou. Ué, você pensou que vai fazer o quê? Fazer o, o ler o livrinho? Hoje é. então eu já peguei ela de surpresa e nós vamos fazer algo especial aqui. Então, é, eu, eu quando cheguei aqui. Eu achei muito estranho algumas palavras que tinha aqui que a gente eu falava. E, por exemplo, primeiro dia que eu cheguei aqui, eu vim para cá, fiquei primeiro 10 dias para poder conhecer da entrada da documentação de residência permanente. E nesses 10 dias, eu trouxe só a roupa do corpo. Eu não comprei, eu não trouxe bolsa com roupa. Eu trouxe só a roupa do corpo e a minha intenção era comprar roupa aqui. Aí eu cheguei aqui, comprei umas camisas como essa, né, de futebol americano. Comprei bermuda, que são de pantalones curtos. E comprei cueca. O que é cueca no Brasil? Cueca, cueca é uma roupa íntima masculina. Essa é uma das quatro palavras que nós vamos mostrar para vocês que aqui em Panamá são palavras sujas e no Brasil é uma coisa comum. Como, por exemplo, cueca aqui em Panamá significa o quê? Olha, eu ouvi dizer que significa sapatão, é isso? isso? Lésbica? Isso, cueca ou cueco, né? Cueco ou cueca. Seria como se fosse, no Brasil, sapatão. Então, para nós, no Brasil, cueca é o quê? Roupa íntima masculina. Sim, lá, roupa de barro. Isso. Aquela, a roupa que o homem usa por baixo do... Ou, isso é uma coisa interessante. É conhecida aqui também como roupa de barro, não é isso? É. Não pode foi isso que a pessoa... Porque quando eu cheguei na Everest, lá da Via Espanha e eu perguntei, quem é cueca? Ai. Aí ele começou... Ele, ele, o vendedor abriu um sorriso e começou a olhar pro salão tipo como se estivesse procurando alguém. Meu Deus. Aí, tá, ele tá procurando alguém, né? Aonde é a sessão, aonde tem a cueca. E tá olhando... Isso é você aí. pensando? Eu pensando, porque... Primeiro, primeiro dia, que eu cheguei aqui, no segundo dia, eu me, me hospedei em um hotel e fui fazer as compras de roupa para usar. E eu perguntei o cara olhando. Eu acho que ele tava procurando alguém que tivesse o perfil de uma cueca, de ser cueca, para poder me indicar. E ele tava meio que esboçando um sorriso. Aí eu... tem ele cueca? Aqui não. Aí ele... E disse, não é cueca aqui, não é cueca aqui, o que tu Aí eu falei, cueca, a roupa de barro, da... ah sim, la roupa de barro de homem, a obra sí, tene. Aí ele me explicou que cueca aqui não era roupa de baixo, cueca ou cueco são pessoas de mesmo sexo, pessoas que gostam de, hom de homens e mulheres do mesmo sexo, essa foi a primeira palavra que no Brasil é comum, mas que aqui é uma palavra súcia, né? que nós no Brasil falamos palavrão. A segunda palavra aqui, em Panamá, é uma palavra que não é muito aceita, mas o povo usa bastante. E no Brasil é algo muito comum, Chucha. O que, que significa chucha no Brasil? Chucha no Brasil? Sim. Eu conheço xuxa. Mas se você for um americano, você não, eu... não vai falar xuxa. Ai, ah, eu não sei, eu nunca ouvi um americano. Nem os parlamentos consegue falar chuchar. Eu não eles sei. Eu nunca, um um, eu nunca ouvi um. um... Nossa, como que falou? Chuchar. Não, eu nunca ouvi um americano. Um americano ou um um espanhol. Não, eu nunca vi um americano, um, paname, um espanhol, um um um espanhol falar Xuxa Então eu não sei isso, como eles pronunciam. Ele não consegue pronunciar o chuchachi chuchu. Ele falou chu, mas então que chu? Ele não tem a sonoridade chu. Então aqui o Xuxa. Então uma palavra, uma palavra, uma palavra chula seria uma palavra chula Pra eles falariam assim tchula. Se fossem ler, eu não sei como é que se pronuncia o X aqui, mas eu acho que é então, se seria, seria como se fosse xula. Sula? Que Sula? Não sei. Lembrem-se, vocês podem botar aí no comentário, tá, gente? Porque nós estamos aprendendo e queremos aprender com vocês também. Isso, mas como eu te perguntei, o que ah. significa chucha no Brasil? No Brasil, o que significa essa palavra chucha? não sei. Se para um homem, para uma mulher, aonde? No Brasil. Brasil. É, no Brasil. Ô, chucha! Ali, chucha! É eles vão pensar. No, Brasil, no, no Brasil. Brasil. Eu acho que eles vão pensar que gente estou falando que eles chucha, né? Tá, o que é que Xuxa no Brasil, não falou? Xuxa é uma apresentadora, rainha dos baixinhos. Ah, isso, mas nós temos muito querendo irão aqui Ah, tá, entendi, entendi. E em paranormal, o que significa tchutcha? Cara, pega essa bola pra você, rapaz. Gente, tchutcha é vagina. Ah, tem do um sentido? Ah, então você não me pô. Brasileiros, não precisem escrever nos comentários nomes que vocês conhecem, tá? Não precisa. É bom, não, é bom indicar isso também, né? Porque, ah, olha, aqui significa tal coisa. Não necessita. Agora, vamos para a parte que eu gosto muito. Eu sou um brasileiro que... Aham. Gosta... Uhum. Eu gosto muito disso. Essa, essa vergonha eu passei com você dentro do táxi. Eu passei essa vergonha no táxi e todo brasileiro que gosta gosta muito da coisa. Temos oh. aí alguns brasileiros aí que gostam da coisa. Eita! Não é, não é cueca, nem cueco, não é, mas eu sou heterossexual e gosto muito de uma pinga. <risos> Parabéns! Não ouçam isso! Eu gosto de uma pinga no Brasil! Aqui em Panamá, não. Ah, ué, mas. É, por quê? Porque, é, porque a pinga no Brasil é 51 e aqui é, é 61, é isso? Tem até <risos> a música no Brasil de um cantor chamado Sérgio Reis, que se chama E nessa casa tem goteira. Pingarini. E nessa casa tem Aqui em de Panamá não, tá gente? Pinga nele! Não! <risos> pinga, em pé no Brasil, é como se fosse aguardente aqui em Paramáto. Cachaça! Tomei do binado. de quê? De cachaça! Vamos tomar uma pinga lá de no Brasil. Brasil? Lá no Brasil. Brasil, tranquilo, vamos tomar uma cachaça. O cara sabe que pinga é uma cachaça. Agora, aqui em Panamá, se você chama um homem pra tomar uma pinga... esse você quer uma pinga? Eu não quero! Olha não, porque é você passa? passa? Passa, louco! Olha, que é passa, não quero, não quero aquela pinga, rapaz. que passa, louco! outra palavra que no Brasil... É uma palavra comum. Oh, você não explicou para ele o que significa pinga aqui? Não sei. Não, mas eles sabem. Ah, não sabem. Não, você não explica. Acho que também tem brasileiros que assim. Você explicou é... a vagina, né? Não vai explicar ah, a pinga? Eu explico você assim, o que é pinga aqui em Panamá. É pênis. Ah, sim. É um pênis. Então se você falar pra pessoa, ah, vamos tomar uma pinga aqui em Panamá, o cara, pô, não vai se dar muito bem porque você tá chamando um cara para tomar um pênis. Agora no Brasil é cachaça, água dente. Então... Mas aqui se fala cachaça, se abra cachaça. Cachaça. É isso, não pinga, é cachaça. É cachaça. Então não venha falar donde vende pinga. No! Eu cometi esse sacrilegio, né? Então brasileiros que vierem pra cá já sabem, não se usa pinga. E o panamense escutar um brasileiro pedindo pinga, por favor, não abra suas calças. Fica aí, não se empolga é, não. Sim. se empolga não, tá? Que o cara tá pedindo a cachaça. Agora vamos para a quarta pergunta, a quarta palavra aqui. Aqui em Panamá também não é uma palavra muito bem aceita, mas no Brasil é uma palavra terceira. Né? Não é, essa é a quarta já. Não foi a terceira. A depois foi pinga. Cueca, chute e Agora, aqui em Panamá, o que? que... vamos começar no Brasil. Para você, no Brasil, o que, que é um pato? Pato, coen é um animal. coen não, é animal, não, nada a ver. Pato é um animal. Pato é um animal. Sim. Agora tá, pato é um animal, mas no Brasil... Ah, tem a, a, a, a Xuxa, tem ah. até fez uma musiquinha. Cinco patinhos foram passeados. Ou seja, a Xuxa canta los patos. Por que, que eu falei isso? A Xuxa canta os patos? Como eu falei em espanhol, la chucha ah, canta sim. los patos. Então eu falei... Mas aí você tem que explicar primeiro para mim o que, que significa pato para você poder traduzir. No português, se eu fosse traduzir, ao pé da letra seria a Xuxa, apresentadora de televisão, canta os patos. No Panamá, traduzido ao pé da letra seria a vagina canta os gays. Eu gostei, hein? Por quê? Pato, aqui em Panamá, se você chama a pessoa de pato, é porque você está chamando o um cara de gay também, homossexual também, entendeu? Agora, no Brasil tem um outro significado para pato. Se você chama o um rapaz de pato, o que, que você está chamando ele? De mole, de... Um um cara, bom. tu é um pato, tu é um lerdo. É tipo assim, Entendi, eu estou jogando futebol contra você. Ah, pato, é isso mesmo. Fala aí, seu pato. Pato é porque você é uma pessoa que não tem tanta experiência para aquela coisa e eu sempre te ganho. Então você é meu Isso. pato. Meu pato é como se fosse meu, meu freguês. O freguês também seria como se fosse uma pessoa que sempre né? perde para mim. Entendeu? Então, pato no Brasil, o sentido, além de ser o nome de um animal, né? O ser animal, pato. Aqui, lá no Brasil, o outro significado para a palavra pato é como se a pessoa sempre perdesse para você, então ela é seu pato, entendeu?